Você se sente uma pessoa responsável? O que é responsabilidade para você? Oi gente, meu nome é Bárbara. Hoje eu quero ter um papo com vocês sobre responsabilidade. Geralmente nós somos responsáveis quando sabemos a consequência de termos a responsabilidade ou não. Por isso eu costumo dizer que nós nos responsabilizamos quando sabemos o caminho que estamos percorrendo e onde queremos chegar. Antes de tomar qualquer decisão, você pensa antes? Você pressupõe o que poderá acontecer no futuro e quando algo acontece que não era o que você queria que acontecesse você assume sua responsabilidade ou você procura alguém para culpar? Quando nós sabemos as consequências das nossas atitudes nós pensamos muito bem antes de tomar qualquer decisão e cada escolha é responsabilidade nossa. Isso mesmo, desde as pequenas escolhas até as grandes escolhas adivinha, é responsabilidade sua e se eu perguntasse a você qual é o seu objetivo maior, você saberia me responder? Mas eu tenho um desafio a lhe propor. Para que eu me torne uma pessoa responsável, eu crio pequenos passos que eu chamo de metas. A partir de então, eu me torno responsável por cada meta em prol do meu objetivo maior. Para isso, você vai precisar de uma folha em branco e caneta. Nela você vai escrever o seu objetivo maior e as metas para alcançar esse objetivo maior. Caso você não tenha conseguido pensar em nenhum objetivo, eu vou te indicar alguns. Você já ouviu a frase, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Essa é a frase do famoso livro Pequeno Príncipe. Acredito que você conheça. Essa frase significa que nós somos responsáveis pelo sentimento das pessoas que nos amam. Nesse caso, nós somos responsáveis pelo sentimento das pessoas que mais nos amam nessa terra. Isso mesmo, nossos pais. Que tal criar metas que melhorem o relacionamento entre vocês? Crie uma rotina para você, você também é responsável pela sua saúde. Crie hábitos saudáveis, seja praticar exercício físico em casa mesmo ou modificar a alimentação. Que tal? Lembre-se... Assim como nos jogos, nossa vida também tem fase, tem etapas. E não é legal pular nenhuma, não é? Quais as escolhas que você está fazendo hoje? Conheça alguém que planejou uma vida todinha ao seu lado. Bem como um futuro lindo pra você. Jesus tem um baita spoiler pra te contar. Você não vai se arrepender.